Tanto de dor que um rio se formou Das lágrimas desse luar Esperando o amor nunca se conformou Em não ver o sol pela manhã e a lua aclama da estrela que ia, desejando um abraço do sol astro rei e essa rainha se consola com as estrelas Esperando luzes velas tua mãe. E fria noite de outono, dia vem, ela já vai. Ele já vem, ela já vai O negro céu se esvai A esperança de se encontrar Ela chora quando cai a noite e nos braços do seu amante não pode estar Ela chora quando cai a noite E nos braços do seu amante não pode estar